Bem-vindos à Biblioteca de Alexandria Hoje nós estamos trazendo um unboxing mais que especial oferecido por um grande amigo meu uh, chamado Leonardo Hiraoka que também é inscrito aqui do canal, batido no tripé, desculpa uh, O Léo ele emprestou pra gente uma box e a gente vai abrir essa box aqui no canal e vai devolver os conteúdos para ele uh, Que box é essa? Bem, se você seguiu o Instagram e olhou lá você sabe que estamos abrindo uma box de Eternal Masters Eu nunca pensei que abriria uma dessas na minha vida Mas, cá está ela Então vamos ao que interessa Não vamos gastar muito tempo Porque nosso último vídeo de unboxing eu tive que cortar um pouquinho Eu queria fazer o vídeo corrido do início ao fim sem cortes Mas acabou que não deu Porque eu fiquei tagarelando demais Ao invés de fazer o que realmente interessa Uh, bom, essa coleção, para quem ainda não sabe, para quem estava vivendo dentro de uma bolha ou numa caverna, é uma coleção de impressões de cartas que são legais em forma... em formatos eternos, né? que seriam Legacy e vintage uh, Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui dentro. Okay. Nosso folhetinho do draft aqui, isso aqui não é interessante, não é importante. Legal. E aqui nós temos nossos 24 boosters de Eternal Masters. É, como uma coleção de uh, impressão limitada, ela, ela tem uma quantidade um pouquinho mais reduzida de boosters em relação às booster box normais, né, de coleções corridas. Né. Ok, sem mais delongas Nós temos 24 boosters, um pouquinho menos de 20 minutos, vamos lá. Uh, vamos abrir o primeiro booster. Agora se também colocar no selo da Dev até nesses boosters, caramba, eu sou um inimigo declarado dos, dos boosters com esse selo, porque olha só a dificuldade que é pra ver. Caramba, eu, eu realmente detesto o selo do em metro. Ah, ok, mas enfim, abriu. Beleza. Abriu de maior Bom, Primeiro booster. Nós já começamos com essa aqui. A gente vai passar, como sempre, pelas nossas uh, comuns, uh, pelas nossas incomuns e a nossa rara apenas, ok? E a Foil também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou fazer isso um pouco diferente, mas já que já abriu esse desse jeito. Keldon Champion. Acho que eu vou dar um zoom aqui para garantir a melhor apreciação do público. Oh, yes! Assim. Ok, Keldon Champion. Uh, Spirit Noble. Trigon Predator E Unexpectedly Absent uh, Legal, nossa foil Civic Wayfinder Muito legal okay, Então ranas, nossas ranas, nossos foils pra cá E nossa ficha de carnívoro Segundo booster Selo da The Eu Eu detesto você Eu vou xingar muito esse selo Durante esse vídeo, espero que vocês não se importem é que eu realmente não gosto de abrir o booster assim com dificuldade. Eu quero abrir logo, ainda mais quando estou tô fazendo um vídeo de unboxing, né? Vamos lá. Uh, vamos fazer diferente, vamos começar com a, a FOIL. Warden of Evil's Isle, nossa FOIL, a ficha fica pra cá. Nossa rara é Wrath of God, muito legal. nós temos Hydroblast, Sarah Angel e Tooth and Claw. Isso aí. Faz um pra cá. Na verdade, acho que eu botei zoom até demais. Vamos dar uma saída. Vamos ver se fica bom assim. Beleza. Terceiro Booster. Eu um chute aqui no, no pedestal, o pedestal tá muito perto de mim, mas é porque é a melhor maneira aqui nessa mesa que eu tenho para abrir os boosters. Vamos lá, ficha de Elfo, nossa foil é Wake Dancer, nossa rara é Maze of Earth. opa, essa aqui é uma das raras, uma das, das Chase Rares, algumas pessoas estão pagando, não sei agora quais são os preços reais, mas eu acho que essa aqui estava a 20 dólares, se eu tiver errado pode comentar aí, pode me xingar, aí nós temos Zealous Persecution, Him to Torac e Glimmer Point Stack. É nóis Isso aí Quarto booster Senti que alguma coisa caiu, mas enfim Espero que não tenha sido uma das cartas do Léo Aliás, Léo, mais uma vez Muito obrigado A gente agradece muito Que você tenha feito essa gentileza Os conteúdos vão voltar para você Totalmente ah, 100% Exceto por uma outra coisa que eu vou querer negociar com você. você já vai saber logo. Nossa foil é Zealous Persecution, que a gente acabou de tirar nas nossas incomuns anteriores. Uma ficha aqui de espírito, acho que é Incoa. E nós temos Zent Swarm. Mais um Zealous Persecution, nossa, eu conto Zellers Persecution. Intangible Virtue e Murph Do Booster? Do Booster. Tenho quase certeza que eu o do Booster, se não for é bom. Talvez acho que seja a hora de parar de contar, porque senão eu acho que eu vou perder as contas. Acho que vai ficar meio feio, o pessoal ficaria de mim. É, okay. Ficha de soldado. Nossa a foil é Nature's Claim. E Natural Order, nossa primeira mítica da Box. Vamos aqui para as nossas áreas e míticas e nossas incomuns. Animate Dead, Blessing e Bron. A gente só pegou das uh, incomuns mais uh, visadas, a gente só pegou a Hydro eu acho. Acho que Hymn to Turak também é uma das que o pessoal no Pauper, por exemplo, gostaria de pôr as mãos. Mas não tenho muita certeza. Então, eu tenho esse talento para destruir o pacote do boost, não fica nada. Vamos lá. Ficha de surf, sei lá o que, que é isso. Yavimai Enchantress foil e Dualcaster Mage, que é uma versão menos boa. E ó, aqui nós temos Wall of Omens. Armadillo Cloak, o manto de tatu <risos> e Chain Lightning Chain Lightning é uma das que eu quero, Léo. vamos, vamos começar. sei que você falou pra mim que você queria deixar uma delas com você então essa aqui já é sua vamos fazer assim esse aqui não, não, não, não é nem o selo da Devir é, é, um, é o selo da Inmetro que enche o nosso saco mas vamos lá uma ficha de soldado Goblin, Raise the Alarm Foil e Gamble. Gamble, se não me engano, é uma das raras que o pessoal está visando muito nessa coleção. Então tá aqui. E nossas incomuns: Wonder, A Messy Tone e Why Would symbiont so, Não sei como é que se pronuncia, ninguém na verdade. Sequer os, os gringos estão sabendo pronunciar o nome dessa carta Acredita nisso? Coisa de louco Eu sei que em português é simbionte Não sei se de repente em inglês o som é o mesmo Então vamos lá, né? Acho que é simbionte Vou falar simbionte se estiver errado o que se der Ficha de dragão foil. Opa! Essa é uma das comuns visadas nessa coleção essa aqui realmente tá bonita foil, hein? Olha só que bacana. Regal Force, nossa rara. Wow, nós temos um Daisy, Annihilate e Field of Souls. Oh yes! Também do buscas com o seu louco, que eu detesto, eu odeio. Ok. Ficha de soldado. Eles reciclaram muitas artes, né? Uou, oh, oh, oh, oh, oh. Pyroblast Foil. Ah, Leo, eu quero. Eu quero essa. Ok, é, legal. E Rorix Bladewing. Esse aqui é o spoiler do exclusivo do André do canal Motivo. Olha só que bacana. Aí, André. Sua carta. Não sei nem se está inscrito no canal, mas enfim. É você, aí vocês vão lá e compartilham com ele para ele, ele saber. É, Wall of Homens, Sanger uh, Autocrat e Flint Hoof -Bore. Eu realmente não sei se estou pronunciando nada disso certo, mas vamos lá. Galera, vamos fazer uma parte assinada pra eles tirarem esse esse selo né, de cima da parte da abertura do booster que isso aqui atrapalha pode botar, mas não bota ali. Elemental porque bota ali fica difícil. Ou oh, Cabal Therapy Foil isso aqui é bacana. Giant Solifuge, nossa rara e nós temos um Strestle Mask Honden of Infinite Rage e a Demon. Mas aí galera, o que vocês estão achando de Eternal Masters? Muita gente acha a coleção super legal que é super boa isso não dá pra negar. Ela tá muito melhor do que o último Modern Masters, por exemplo. Uh, no entanto, eu pessoalmente acho o custo de Eternal Masters proibitivo ficha de surf, sei lá o que, é que seria um surf, uh, glare of Subdual, nós temos uma rara foil, então nós temos glare of Duel foil, vai junto com as raras mesmo, não para com as foils, ou vai, não, vai junto com as foils, melhor, e nós temos heritage Root, nossa rara do pacote mesmo, e aí nós temos ronda on cleansing fire, Invigorate e Factor Fiction. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu estou achando o custo dessa coleção proibitivo como todas as, cole... todas as coleções de impressão limitada. Né? Porque quase não tem box. O preço das box estão está subindo muito rápido porque o pessoal já está abrindo feito louco e aí, enfim, o que sobrar nas lojas vai... Subiu o preço absurdamente. A gente vai ter que esperar uns anos para baixar o preço. Ok. Fechei de soldado. Nós temos um Wall of Women's Foil. E Icure Nossa rara. Nós temos mais um Pyroblast. Léo, eu quero, tá? Vou querer ficar. É and Gargantua e Brawn. Tem que admitir que essa posição está sendo um pouquinho desconfortável para mim, mas é a vida. É, vamos lá. Por que é ruim você ter que passar os braços em volta do tripé da câmera? Isso é realmente uma coisa que eu podia pedir insalubridade se eu fosse contratado por alguém, mas como estou fazendo isso sozinho, vou ter que me virar para pagar minha insalubridade por conta. <risos> ok. É, Spirit. Aí nós temos um. Windscarrot Carrot Scrag, foi, o que é que é um Life King Land Hã? Mystical Tutor, legal Ok, Burning Vengeance, Lisa Lena Scarplate e Fate's Feathers Deixa eu dar uma organizadinha nas pilhas aqui, porque tá um pouquinho bagunçado. Lesgão. <risos> ok. Elf Warrior. E Bellinoch Cohort, Sinkhole, aí nós temos Prismatic Lens, Honden of Night's Reach e Burning Vengeance, nicey-nicey. Eu tô perdendo muito tempo com esse selo, gente, sério, isso me irrita. Me irrita, me irrita. Porque a minha câmera, como eu já devo ter falado no outro vídeo, ela grava só de 20 em 20 minutos, eu não quero ter que cortar esse vídeo. Elf Warrior. Tranquil Cold Foil. Mais um tem no live game. Eight and a Half Tales. legendary Creature Fox cleric. Que eu acho divertida essa carta, por assim dizer, tipo no sentido do flavor dela, né? nós temos Price of Progress, Rancor e Young Pyromancer. Ok. Estamos chegando no final da nossa box. Talvez eu vou ter que cortar esse vídeo, nem inevitável, porque ainda precisa é uma Booster Box. Você né? sabe que é menos Booster do que é numa box normal, mas enfim, uma ficha de elefante. Aí nós temos Unas Grace Foil e Karmic Guide nossa rata. Thunderclap Wyvern, Hound of Cleansing Fire e Extract from Darkness nossas incomuns. Wall, uma, né? One of Seeing Winds, Mother of Runes essa aqui eu acho que é uma das raras que o pessoal tá visando também dessa coleção. Nós temos outro: Thunderclap Wyvern, Quiet Speculation e Keldon Champion. Tem Keldon Marauders e Keldon Champion nessa coleção. Qual seria o nome do lugar de um desenho? Donia? Diz aí nos comentários que eu não estou sabendo. Dragon. Squadron Hawk. Foi. Chrome Mox. Oh! Nossa segunda mítica da Box. E yeah. é outra que é avisada em muitos formatos por aí. O deck acho que é Affinity, é isso? Não lembro. Uh, Phyrexian Ingester, Wirewood Symbiont e Sarah Angel. Ok, nós estamos nos nossos nos últimos seis boosters da caixa. Será que a gente consegue alguma coisa que o Léo estava querendo? Eu tinha uma lista das coisas que ele estava procurando. Se eu não me engano, tinha Rubik Tutor no meio. Goblin. A gente abriu outro Robin antes Abundant Growth Foil E Never Rouse Disc. Eu acho essa carta legal O pessoal não gosta muito dela, mas eu acho ela legalzinha E nós temos Victimize, Days e Tooth and Claw Seu Leymetro, detesto você Ok se a vamos lá. Goblin Carry On Feather Foil Sensei's Divine in Top. Uou, agora sim! Se não me engano, essa estava na lista do Léo. Uh, ela, se não sei me engano, foi lançada como incomum na outra coleção. Alguém pode me, me, me atualizar? Uh, Gaias Blessing Necrotal e Roar of the World. Oh meu Deus! Ok, e sim, eu vou exportar esse vídeo galera. Esse aqui vai ser o último você dessa parte, vai ter um cortezinho e a gente volta, ok? Então vamos ser rápidos para gente pegar esse último minuto. Spirit, Botfell, Caves Spoil, Green Sun Zenith, Nossa rara. Nós temos Mistress Factory, Prodigal Sorcerer e Battle Squadron. Ok? Ok, voltamos aos nossos intervalos comerciais. Vamos lá. Os três últimos boosters, galera. Seguinte. Faz aquele favor para a biblioteca de Alexandria. Esmaga esse botão de like pra a gente conseguir. Uh, uma projeção maior e atingir um público maior e a gente ter mais possibilidades de unboxings como esse, ok? Dragon, nossa rara é qual? Opa, nossa foil, perdão. Averax foil. e nossa rara é Call... Call the Skybreaker, gosto da combinação de cores outro Pyroblast. Nossa, acho que eu vou completar o um set. Oh, oh, oh, legal. Uh, Timberwatch Elf e Flame Jab. Eu vou adiantar uma spoiler para vocês aqui. Eu quero falar sobre essa carta, a tradução dela em um vídeo futuro, provavelmente no gorro do bufão. Enfim, eu acho muito errado o que fizeram com essa carta em português, muito errado. Mas enfim, penúltimo booster, galera. Hum, até agora a gente não puxou nada extremamente emocionante assim. O C6 vai em top, foi bem bacana. 5 Roll é uma carta que parece que tá com preço alto também. Mas nenhum Jace, nenhum Force of Will, não é Tutor, nada. É o Oi! Está caindo as cartas da mão. Glimmer, Glimmer Points, Tag, Foil e Diminishing Returns. Ué, ué. Aí nós temos Mistress Factory, Battle Squadron e Rancor. Nossas incomuns. Galera, último booster. Gente, eu queria agradecer até agora a audiência de vocês. Uh, clique no like aí pra gente continuar fazendo mais vídeos como esses. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. E vamos que vamos. Último booster. Léo Vamos ver se esse aqui vai te dar sorte, tá? Esqueci de fazer as benzeduras que eu disse que ia fazer. Acho que foi por isso. Soldier. Nós temos Oha! o Counter Spell Foil. Isso aqui tá valendo uma grana, Foil, hein? Não, tá nada mal. E Goblin Trenches. Que pena, não saiu nada assim gigante, não saiu seu Vampir Tutor. Desculpa, Léo, eu dei o meu melhor, eu juro que eu concentrei minhas energias para ver esses boosters. Vamos pelo menos ver as nossas incomuns desse booster. Nós temos Prismatic Lens, Stract from Darkness e Necrotol. Muito bem. agora vamos para o nosso último balanço aqui Vou Pegar nossas raras O último que a gente viu foi Goblin Trenches Diminishing Returns Cold Skybreaker Green Sun Zenith Sensei's Divine Drop, acho que é uma das mais caras que a gente puxou hoje Nevenbrow's Disc, Chrome Mox, outra uma mítica forte nessa, nessa caixa Mother of Runes, Karmic Guide, Eight and a Half Tales, Sinkhole, Mystical Tutor, Icarid, Heritage Druid, Giant Solid, Solifuge, Rorix Blazing, Regal Force, Gamble, que estão me vendo também está meio alto no preço, Dualcaster Mage, Natural Order, nossa... A segunda mítica, eu vi só duas míticas dessa box, se assim, não me é? engano. Xanthrit Storm. Mesa Vith. Wrath of God. Unex Unexpectedly Absent. Nossa, ruim de pronunciar isso. Essas foram as nossas raras. Uh, nós também temos uma rara foil aqui, que eu não lembro qual era agora. Então, qual que era a rara foil? Foil, foil, foil. Aqui, é, Glare of Subdual. Ok? Então nós viemos com 25 raras aqui. Nós temos um Pair of aqui, é meu. <risos> ok? Uh, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou agradecer mais uma vez ao Léo, Leonardo Hiraoka, por uh, por ter fornecido para a gente essa box. Os conteúdos da box vão voltar para ele. Uh, mas foi fantástico esse, esse gesto de gentileza que ele fez pela gente aqui da Biblioteca de Alexandria. Se gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo, uh, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito na biblioteca para saber das novidades e uh, muito obrigado por assistir esse vídeo. Ah, claro, deixe um comentário antes a respeito da box, o que, que você achou, o que, que você esperava que pudesse vir, enfim, aquela história de sempre. E muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, anule a mágica alvo. Simples assim. Um abraço. Até mais.